Fiquem sabendo, é uma espécie de organização comandada por um jornalista, o Fernando Toledo, que chegou a trabalhar aqui com a gente, nosso time de dados da CNN. Ele está há muitos anos trabalhando com lei de acesso à informação e foi por conta dele, por um pedido de lei de acesso à informação que ele fez há bastante tempo e que foi atendido. Ele teve acesso às notas fiscais que estão dentro do processo de prestação de contas do cartão corporativo do Palácio do Planalto. Na semana passada, o governo havia liberado acesso aos gastos de cada presidente, mas por conta das notas que foram enviadas ao Tribunal de Contas da União para prestação de contas. Agora, graças ao fiquem sabendo essa organização para disseminação e combate à desinformação, disseminação do bom jornalismo e combate à desinformação, é que a gente conseguiu saber exatamente com que o presidente Jair Bolsonaro gastou dinheiro. As contas das motocicletas, lembra? Só que a gente tem imagem aí. Uh, Edu Perede, das motociatas acontecendo,